Olá, olá mundo! Êêê! Programa Volta da Mata Boqueira com Lidmar Rodrigues, Lira Dutra e hoje também com a participação dele especial, Danilo Darques. E o Neucleve aí da Escola de Músicas, primeiros acordes. Ligadinho, acompanha aí o forte da gente aí, obrigado, eu já quero chamar você, chama, vem, vem, vem, vem, vem, vem pra cá, chama todo mundo, chega, se conecta, participa, curte, compartilha, chama os amigos, chama a família, e é o programa Voz da Macaboqueira, o maior programa online dedicado à cultura aqui da nossa região, da granja para o mundo. Olha aí o Davi, é isso, ligado? Lidmar Rodrigues, Sim. é com você! Oi. Oi, pessoal. Oi, galera. Oi. Oi. Ei, bom dia, bom dia, nossos amigos no Facebook. Bom dia, nossos amigos internados. Que saiu da. E virou TV, mas a promessa no próximo ano a gente voltar também com as ondas do rádio, né? E continuar com o sucesso aqui no ano de 2020. E hoje é o nosso último domingo de novembro. Olha só. As eleições para o segundo turno. Seja aí uma Opa. boa sorte, né? É. E deixa... deixa eu ver o que é mais. Opa, a internet da de matar tá congelando, tá daquele jeito, porque eu acho que vai chover, a internet fica assim. Mas eu quero mandar aqui, enquanto a Lidmar se arruma aí na internet, se ela ajeita tá aí na internet dela... Quero mandar aqui um alô, olha só quem já chegou aqui na nossa live, acompanhando aqui cadê? Acompanhando aqui pelo, pela internet. Um abração para o meu amigo Giovanni Braga, Giovanni, grande Giovanni, esse cabra aqui gosta e ama a cultura popular, dedicado ali. Um abraço para o Giovanni, para a dona Maria Mocó também, todos que fazem parte lá do memorial o João Mocó. Um abraço também para o Jairo Veras. Opa, deixa eu ver aqui o meu amigo Jairo Veras, chegando aqui no nosso programa. Jairo Giovanni, chega, curte compartilha. O Jairo, e aqui em nome do Jairo, quero mandar um alô especial para todos que fazem a comunidade de capoeiristas na granja e região. Todos os grupos de capoeira aqui na nossa cidade, todos os grupos de capoeira lá do Camusim, e o pessoal também que faz capoeira, lá o movimento da capoeira na, na Serra da Ibiapava, começa a lutar tá viçosa, chegando até é, São Benedito, meus amigos lá de São Benedito, aquele abraço. Chega junto, chega aí, no programa Voz da Macaboqueira, é, ah, eu tenho que mandar aqui um alô também especial para os meus amigos lá de Sobral, alô Sobral, meus amigos lá que acompanham o programa Voz da Macaboqueira, é, que de, são dedicados à educação e dedicados também à cultura. Um abraço para Sobral. Ah, daqui a pouco tem abraço também e alô especial para a moçada que acompanha o programa por esse, esse Brasil aí afora. Luiz Rodrigues, a internet ajeitou, -se? não foi? Chega junto aí. Volta, voltamos. Né? E é a única coisa né? é o nosso Outro problema é, é vontade. Todos temos, né? E, e a internet às vezes quer botar a gente para baixo, quer tirar o É a gente levanta, sacode a poeira dar a volta por cima. E aí, Congelou de novo a internet, da ali de Já, já ela volta. Já ela volta já, já. Então, seguindo aqui, enquanto a Lidmar... de Volta aí com a sua internet eh, Quero aqui mandar um abraço E falar de um trabalho De uma pessoa Essa pessoa Ela gosta muito da granja É uma grande profissional na música Minha amiga Magá Olhando aqui, a minha amiga Magá essa, Esses dias aqui, essa semana Ela está postando Umas fotos Bem antigas da granja mesmo E a Magá é dedicada a a música, não só a música, né? E já participou aqui do nosso programa, é uma grande parceira. Eu achei bacana nessas fotos da Magá, especialmente para a geração atual, que não teve contato com essa transformação do espaço geográfico urbano grangense. Eu achei bem bacana uma foto, ela mostrando uma ponte, é, a ponte dos Gouveia, né que é onde tem hoje o canal, que é aqui, quem mora aqui na Grande sabe... É, do local que eu estou falando, e achei a, a, essa ideia da Magá postar essas fotos antigas muito bacana, muito bacana mesmo. Magá, parabéns por essa sua ideia, parabéns por esse seu trabalho, que está é divulgando essa história, essa memória coletiva da nossa cidade através da internet. E a internet tem disso, faça como a Magá. Utilize a internet para postar coisas voltadas à nossa história, voltadas à nossa cultura, e aí você, sim, educa, é, socialmente a geração atual, porque o moçada tá aí muito ligado só no Free Fire mas o mundo não é só de Free Fire tá bom? nada contra o Free Fire, tá bom? às vezes, quando eu tenho tempo, eu dou uma jogadazinha deixa eu ver Lidmar Ai, então... chegando, vamos lá Lidmar, Lidmar, dia, Dona Maria do Livramento, bom dia Ai, Dona Maria eu... é, Dona Maria é... <risos> ah, a internet agora melhorou opa, a imagem melhorou é assim, né, quando, quando uma não dá, vai com outra. Tem sempre que ter um, um, uma carta na manga. E aí, Lira, olha só, vou falar aqui bem rapidamente que a internet não deixe, né, que o negócio hoje está pesado. Manda um abraço para todos os nossos artistas grandes, a Dona Malcó, a Brenice Xavier, é, o Lira, o Lira não, ó, caducando aqui. A Danilo Dark, que já já né, nós vamos convidá-lo, ele vai ser um dos convidados aqui a estar conversando com a gente, porque ele tem uma super novidade para todos nós, né? E, e também quero abraçar os nossos colaboradores que já passaram por aqui fazendo os quadros com o Cruz, a Bianca, o Joab Nascimento, né? É, os nossos parceiros, né? Que estão sempre junto com a gente a Mia, a Letícia da Associação Protetora dos Animais os amigos do Cristo e o Viva Camila né que são é, entidades que, é, que sempre estão é, aqui presentes no nosso no nosso programa e que tem casos né é, de questão cidade aqui no nosso município e deixa eu ver o que mais. Essa semana né, passou voando muito rápido, muito intensa, né? Aqueles nossos artistas grangenses é, tiveram aí essa semana para colocar em dias né, uh, o seu projeto de cultura né, no, no, para participar da Layout Blanc. Vamos abraçar aí ó, o Jackson Vasconcelos. Bom dia, Jackson, com a gente até 11 da manhã, tá bom? E deixa eu ver o que mais. E hoje, no nosso programa, né, logo após a conversa com o Danilo, a gente vai abordar a... quais são os segu... o próximo passo, né? Depois, depois da inscrição. Depois da fase da inscrição, o que vai acontecer? Né? Então, nós vamos mostrar aqui o calendário das fases de seleção e execução da Lei Aldiblan, aqui no município de Granja, tá certo? Então, fica com a gente, você que é artista, você que tem parente, que é artista que, é, que, que fez né, o projeto. Então, fica ligadinho e você vai é, saber os próximos passos. É, e aí, é isso, o, o, o Lira. Mandar beijo. Ah, eu não posso esquecer de, de agradecer a todo mundo que me parabenizou essa semana um forte abraço a todo mundo e teve mais aniversariantes junto comigo, tá? Teve a minha filha aí, a Anitta e o Fernandinho, né? Mandar beijo e abraço para todos né? esses aniversariantes. E se você tiver é, aniversariando na data de hoje, coloca aqui pra gente, tá? Pra gente te mandar beijo, mandar abraço, tá bom? Lira, já tá na hora de chamar o Danilo, como que a gente faz agora? Ou você... Vai mandar alô para alguém? Deixa eu dar... Deixa eu, prontinho. Não estamos te ouvindo, Lira. Microfone. Ah, tá. Tem, ah, tá. Tem disso mesmo, viu? Liga o microfone depois... <risos> mandar aqui um alô para o Anderson, Anderson Moura, bom dia, Anderson Moura, aquele abraço, felicidade para você, para toda a sua família, e claro, seus amigos também, né, o Anderson também sempre conectado com a gente, participando, felicidade aí. Um abraço aí também para todos que fazem um grupo de capoeira, cadência, né, cadência aí com o nosso professor Kelton, né, obrigado aí, Jackson. É, deixa eu ver aqui, mandar também aqui, Lidmar. Ah, um alô e um abraço para o seu Teté. Alô, seu Teté. O seu Teté mora aqui, com frente, aqui minha casa, tá bom? Cabra toca sanfona, gosta muito de cultura. Deixa eu dar um grito aqui, que ele vai ouvir lá no outro lado da rua, né? Vou dar um alô para os meus vizinhos. Alô, seu Teté, lá na calçada. Ele tá ouvindo o problema aqui da calçada? Um alô para a Neuma, que tá aqui pertinho da gente. Dona Assunção. Dona Assunção, mãe da tia Rosa, Ronaldo, Chicão... Um abraço para todos que moram aqui na Rua Ubatuba de Miranda. Eita, rua famosa! Ah, e também mandar um alô para o pessoal aqui do... Não, eu vou deixar, quando eu chamar o Danilo, a gente manda um alô para os bairros, tá bom? Calma aí. Para os bairros. Opa, chegando aqui, um abraço para... Bom dia, Lira, bom dia, Menta Lima, Menta Lima, mulher guerreira, forte, resiliente... Obrigado, Mendelem, pela sua, sua participação aqui. Lismar Rodrigues, vamos agora chamar o nosso amigo Danilo Dark. Então vamos lá, Danilo, bom dia, seja bem-vindo. Olá, gente, bom dia, Lira, bom dia, Neucleber, bom dia, Lismar, bom dia, Vozes da Macaboqueira, bom dia, Granja, bom dia, todo mundo, meu filho. O Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. O Danilo ele está aqui por dois motivos. né? É, então, o, o primeiro motivo do Danilo estar aqui hoje é a questão da consciência negra. E o segundo motivo, logo mais, depois que ele vai falar, é o um novo quadro aqui para o nosso programa. Então, Danilo, é consciência negra aqui no Brasil, diferente de onde você está, que agora o Danilo é correspondente, tá? Internacional. É, que diferença, né, é, daqui, do nosso lugar, para a Europa, onde você está, é, também se você já sofreu, já foi vítima de, de racismo, aí e se é parecido com o daqui, ou se tem diferença? É, bom dia, Lidmar, é, é muito complicado falar, em rápidas palavras sobre a, essa comparação, mas assim, eu praticamente aqui eu nunca fui vítima de racismo, nunca. Já fui assim, digamos que depende muito do entendimento também. Uma vez eu fui em um bar e a mulher, eu dei o troco para ela e ela simplesmente jogou as moedas para mim, ela não me deu na mão como eu dei o dinheiro para ela. Isso na época eu estudava e era perto da escola, porém depois que eu tava conversando com alguns amigos, eles me disseram, ah, Danilo, aquele bar que tu sempre vai, a mulher é sempre desse jeito, ela é sempre assim. Então, eu não absorvi como racismo pessoal, não foi comigo, foi com várias pessoas. Então, é mais uma questão da pessoa ser retardada mental mesmo. Me é à toa que o bar dela ninguém vai, só eu que fui arriscar esse café lá. Mas aqui eu nunca, eu nunca fui raci eu nunca sofri racismo, né? Já, assim... Eu já vi algumas formas de racismo, principalmente porque também eu estudo com muitos africanos, com os refugiados e tudo mais, que a minha escola é, é para refugiados, e eu consegui essa vaga lá, então eu estudo com eles, né? Porque é cavalo dado nos no olhos dentes, e opa, melhor ainda, porque eu já conheço outras culturas, muito bom. E eu vejo que... Só que, assim, a diferença das pessoas racistas é que elas sempre guardam o preconceito para elas, né? O racismo, ela fica com ela. Não, não é uma coisa escancarada como no Brasil, que eu chego pra você e te chamo de negra e fica por isso mesmo. Aqui não, se você chega pra alguém, aqui também o racismo é crime, e se você chama alguém de negro, você vai preso, pode ser filho do presidente. Então é muito diferente do Brasil, como esses novos casos que a gente tá vendo, que envolvem preconceito e racismo. Ah, Lidmar, já, já em Granja, eu sofri muito preconceito, viu? Eu digo isso é, principalmente quando eu era mais criança, e por incrível que pareça, essas pessoas que foram racistas comigo, e hoje, são minhas amigas. Porém, eu ainda não digeri, porque sempre fica aquele incômodo, né? Sempre quando você vê a pessoa, porra, essa menina foi tão... É assim comigo, e hoje em dia ela é minha amiga, cara. Mas ainda tá aqui, ó. Tipo, quando você tiver uma oportunidade, você solta. E eu conheço muitas pessoas que hoje em dia elas me tratam assim, como um deus. Mas eu já ouvi muita coisa delas quando eu era criança. Mas quem sabe um dia a gente senta para fazer um esclarecimento porque eu não deixo passar barato entendeu eu sempre fico com aquele incômodozinho enquanto eu não resolvo eu não consigo ficar tranquilo e falar um pouco sobre é. essa sobre isso às vezes Lidmar, ah, e quando você é muito mais fácil para alguém né como eu já ouvi vários casos vários relatos no Facebook ah eu nunca é o rac, é o racismo como é que eles usam eles usam um termo que eu nunca tinha ouvido na minha vida é rac... Racismo, não é racismo reverso, é uma outra forma de expressão, mas que é sempre racista. Né? Então, essa semana da, da consciência negra, era o dia, né, foi dia 20, o dia da consciência negra, mas ele foi estendido. E a gente chama hoje de, de semana da consciência negra, que cai exatamente no dia 20, porque eles juntaram com o, com o aniversário dos zumbidos palmares, então que foi um movimento do sul, por incrível que pareça. E depois ganhou o restante do Brasil. Não partiu propriamente do Nordeste, né? Lá, Lagoas, Pernambuco, onde foi os lugares do, do zumbi, mas sim partiu do sul, porque foi um professor, estudioso, etc, etc. Danilo, é, outra coisa, assim, quando você fala assim, né? Você mostrou pra gente que aí, na né, país de primeiro mundo, as pessoas são educadas, né? Então a educação é, prova muito mais uma vez, que liberta, né? Então, liberta do, dos preconceitos, liberta do, do, da questão do racismo também, e principalmente assim, porque é, são punidos, né? E você deixou bem claro quando diz, ah, pode ser filho do presidente, vai preso, se fizer esse tipo de crime, né? Esse tipo de gracinha. Diferente daqui, porque também é crime, né, a nossa Constituição ela já pune esse tipo de crime, no entanto, você, você na sua fala, foi bem claro, assim, que as pessoas elas ainda é, se sentem, se omitem, né, de, de procurar os seus direitos, até porque não sabem como fazer, tem vergonha até, né, de se dirigir a uma delegacia, porque lá na delegacia também pode, né, sofrer algum tipo de, de, de preconceito, de bullying, e aí as pessoas às vezes gostam de resolver mesmo no tapa ali, né, é, é, no, no calor das emoções. É, mas assim, a gente tem e visto, muitas né? vezes. justamente... Hum. E demais sobre, te interrompendo, no calor das emoções, porque teve agora, é, a Diana Ariel, ela ressaltou, é, o racismo estrutural, exatamente, todo mundo usa muito esse, esse, esse termo, né, racismo estrutural. E teve, até aqui também passou sobre esse caso do Carrefour, né, daquele homem que foi morto, mas depois puxaram a ficha criminal dele, e foi isso, eu também não, não quis entrar nesse mérito de que ele era um traficante, que ele era uma pessoa ruim, ele batia na mulher, ele era, enfim, eu não, não pesquisei muito bem. Mas só mesmo focando no, no que é mais essencial, né, daquilo que aconteceu com ele, ele foi morto, mas então a gente entra mais nesse, nisso que tu falou que muitas vezes as pessoas simplesmente desistem de ir até uma delegacia para fazer uma denúncia, porque pra, até para a pessoa que vai receber a denúncia, eu acho que, que não é tão interessante, digamos que as leis, ah, eu, eu, por exemplo, sou um delegado, eu vou deixar de investigar um caso de morte séria para investigar um caso de racismo no Brasil. E isso acontece muito, porque eu já ouvi relatos de muita, muita, muita gente que me disseram, Danilo, eu fui na delegacia o cara nem olhou para mim, estava lá com fone de ouvido. Mas no computador. Entendeu? E isso realmente é revoltante, porque se é pra ser uma lei, tem que ser uma lei. Tem que ser tratado como um crime, independente do patamar. Assassinato, racismo. Tá nivelado, é a mesma coisa. E isso, e também do, do Facebook, que eu leio as notícias do Brasil pelo Facebook, né? Teve o quebra-quebra no supermercado, e muita gente defendendo. Teve até um menino de grande, né? Que é um sábio pensador contemporâneo, que falou: ah, mas todo esse quebra-quebra deixou muita gente desempregada e até mesmo os negros, independente. eu, Gente, uma coisa que eu quero ressaltar é que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que as pessoas entendem. Porém, na história da humanidade, na história do mundo, nunca houve uma guerra pacífica. Nunca ninguém conseguiu nada indo lá e conversando. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, e o rei acatou, e o poderoso acatou, e o político acatou, e o presidente acatou. Nunca ouvi isso. Se tiver, aí você vai lá e me, me manda o link para mim entender e pesquisar sobre isso. Mas eu nunca vi uma guerra sem revolução, uma revolução sem guerra. Nunca vi. Então é necessário que haja realmente isso para que as pessoas vejam que estamos lá. Olha, me nota, eu tô aqui. Tem que ser assim. E eu defendo muito isso. Se for para brigar, vamos brigar. Se for para ter quebra-quebra... Vai ter quebra-quebra, mas você vai ter que me ouvir de uma forma ou de outra. E a gente fala muito sobre o racismo, injúria racial, porém, tá tudo mesmo no, no, no pacote, né? Então, falar sobre essas leis, a gente tem que ver lá onde a gente se encaixa direitinho para depois dar uma justificativa mais plausível. Porém, eu acho que é tudo a mesma coisa, vai tudo no mesmo kit, vai tudo na mesma caixa de presente. É isso, Danilo, Olha, eu queria te agradecer demais tá, por você estar abordando esse tema aqui com a gente. Devido ao nosso tempo do nosso programa, a gente não vai se aprofundar. Foi só mesmo para dar uma pincelada, né? Para a gente é, ver que precisa nós, né? Enquanto sociedade, precisamos muito conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, que é essa consciência negra, né? Essa, essa esse entendimento mesmo, né, de você, calma, peraí, por que você se julga superior a outra pessoa só por causa da cor, da pele, né, então, é, é só uma, uma reflexão breve aqui no nosso programa, quem quiser se aprofundar mais, né, depois a, a gente pode entrar aqui em contato com Lira, né, que, que é, é professor de História e Geografia, e pode aí fazer uma live depois, né, com aprofundando mais nesse assunto. Mas agora a gente vai para o nosso segundo nosso segundo papo, né? nosso segundo motivo pelo Danilo estar aqui, que é o um quadro aqui no nosso programa. E aí, Danilo, quais são as expectativas? O que você está sentindo? Conta aí para a gente. Lidia, esse novo quadro vai ser uma... Fale inauguração do Memorial do... Opa, já já a gente vai falar. Dona Maria Mocó, ela tá aqui mandando uma mensagem. Dona Maria Mocó, então, esse novo quadro, que já, já é de continuidade Dona aos outros quadros que o, que o programa já tinha, que era a Conexão Macaboqueira, e agora a gente vai lançar um outro, que é a Macaboqueira Te Leva. E no próximo domingo, vamos conhecer um dos lugares mais antigos do mundo, que já foi capital do Império Romano. E isso lá, bem antes, bem antes mesmo do seu nascimento. Então, você não pode perder porque vamos conhecer Istambul, na Turquia. Então, vem comigo, embarca nessa aventura da macabuqueira. <risos> para quem está chegando agora, para quem está chegando agora não está entendendo, o Danilo, ele é o nosso correspondente internacional, e é, nós fizemos o convite para ele participar aqui de um quadro, né, no nosso programa, e ele aceitou. E esse quadro, ele vai mostrar lugares, assim, incríveis, sensacionais, né? Onde ele já visitou, onde ele já passou, né? Então, ele vai trazer isso para cá, para nós, grangenses, né? Falando um pouquinho, né? Trazendo, assim, um, um pouco de curiosidade, né? Falando um pouquinho também da história daquele lugar. Então, vai ser bem divertido, bem legal e vale a pena muito você conferir aqui com a gente. Danilo, eu te agradeço demais, viu, por, por essa ideia, por tudo isso, né, Lira? Sim, sim. Olha, e outra coisa que... Você gente... não pode perder o problema que... o programa tenha assim tocado muito, é essa questão do espaço de fala, né? meu áudio tá ok aí, Lidmar? Tá ótimo. Essa questão do espaço de fala, as pessoas precisam aprender a utilizar o espaço de fala, da, é, utilizar a comunicação social, é, como o Danilo falou na fala dele anterior sobre essa questão, né, dando a opinião dele sobre a questão de consciência negra e tudo mais, porque eu concordo com o Danilo que a consciência negra, ela não se resume apenas a um, a um único dia, mas é, é um debate que tem que ser contínuo, né, diário, né? É, tem que ser falado mesmo. A, a, algumas pessoas dizem que ah, só se fala consciência negra nesse dia. Não, eu vou fazer aqui uma, uma espécie de defesa nas escolas. Hoje, nas escolas, essa questão do, da consciência negra, é, ela é trabalhada durante o ano com alguns projetos, com algumas ações, especialmente o pessoal ligado com as ciências humanas, né? alguns projetos são, desenvol são estimulados a se desenvolver a serem executados durante a, a, o ano todo. Né? Claro que há muito que avançar, demais, né? porque o ideal seria a gente viver numa sociedade, assim, pacífica, mas a sociedade ela não é 100% pacífica, né? há sempre esse choque, esses conflitos, mas também dentro desse caldo de conflitos, há espaço simples, para o diálogo, para uma uma ação mais evoluída, né? Como o Daniel colocou na sua fala aí, né? Claro que nenhum direito da população pobre, ou como dizer, nenhum direito que hoje a população que está na assim na base da pirâmide social foi conquistado assim de mãos assim porque alguém pensou ah vamos dar um direito a, a quem é pobre, vamos dar um direito a quem está ali lá na zona rural, quem está ali no IDH bem baixo, não, os direitos são conquistados, e muita gente é, passou por luta, passou por sofrimento para ter o direito, o direito de votar das mulheres, muita gente sofreu com isso, né? muita gente apanhou, como se diz, né? o, direito, o direito a essa liberdade que nós estamos dentro desse próprio programa, né? de falar, de trocar ideias, bacana, antes de nós, muita gente, muita gente levou chibatada, para ter esse direito à liberdade de expressão né, dentro do próprio país. Então, essa é só essa observação aí. E aí, outra coisa bacana é utilizar a internet para conectar-se com o mundo, e o Danilo vai fazer isso bacana com o um quadro aqui no nosso programa Voz da Macaboqueira. Chega junto, Danilo, de algum lugar do planeta. <risos> Lídia Rodrigues, antes de mais nada, quero mandar aqui um alô e lembrar da inauguração do, do memorial João Mocó, olha aí, a Dona Maria Dona Maria Mocó, responsável, criou um espaço no fundo do quintal dela. E aí ela fundou o memorial João Mocó. E ela vai fazer essa inauguração presencial. Está no corre-corre doido para organizar tudo direitinho e precisa do apoio dos amigos. Chega junto com a Dona Maria, Danilo, a fala está com você. É. É, fazendo mesmo uma outra observação que o dia 25 agora, passado, né, quinta-feira, foi o dia internacional de combate contra a violência à mulher, não foi isso? Então a gente não pode esquecer também de, de falar isso, mas a gente pode falar no próximo programa, junto com a, tudo que o programa vai oferecer. Opa, Danilo, bem lembrado, eu não posso deixar de citar o nome de um cabra granjenso, militante da causa feminina, que é o Tião Simpatia, um grande poeta, que está em Fortaleza, junto ao Instituto Maria da Penha, levando, através da poesia, é, a fala das mulheres, né, o combate à violência. Ah, Daniel, uma ideia, a gente pode convidar ele para trazer um bate-papo, como você está batendo um bate-papo aqui com a festa da consciência dele. Gostei, hein? Chamar Tião. Ótimo, amor. Lidmar Rodrigues, é com você. E é isso, a gente quer agradecer demais o Danilo, né, por, por estar aqui, por ter abordado esse assunto, né, que é tabu, Muita, muitos jovens, né, têm vergonha, se sentem, é, não se sentem preparados, né, para estar é, abordando isso, e principalmente, assim, num programa como o nosso, né, que além de rádio, é TV, e tem uma audiência, assim, bem legal aqui no nosso município, então, a gente agradece demais, né, por essa sua disponibilidade estar aqui junto com a gente falando né, sobre esse assunto, sobre esse tema e agradecemos mais ainda por você fazer parte desse programa com o novo quadro que é Macaboqueira Te Leve então os grandes assim já como eu, né, eu acredito que estamos é, assim, super alegres e confiantes, né, ansiosos para vir esses programas Já começa o próximo domingo, é isso Danilo? Só confirma aí para mim. Exatamente. Eu que agradeço, Lidimar. Muito obrigado pelo espaço. No próximo domingo tem o Macaboqueiro Te Levo. Pensei nesse nome agora, gente. Não tinha nome ainda. Mas é isso mesmo. <risos> Danilo, deixa eu te contar muito um Muito obrigado segredo. pelo espaço. Deixa eu te contar um segredo. Peraí, deixa eu te contar um segredo. O Danilo estava com dúvida, viu, Lira? Sobre o nome, né, o título do, do quadro. E aí, eles, a gente brincando, ontem... É, ele sugeriu dois nomes assim bem interessante. eu fiquei confusa em qual escolher, se seria Macaboqueira te leva ou se desembarque com Macaboqueira. Aí eu já tinha colocado aqui na pauta que seria uma votação. Os nossos, no, aqui A nossa audiência, e assim, tudo bom? passando assim, um pouquinho da luz, e é, A nossa audiência aqui, é, a gente ia pedir a votação, né? Votasse um para macaboqueira te leva ou votasse dois embarque é, com marca boqueira mas o Danilo já se decidiu esse nome tá lindo Danilo muito massa mesmo uma caboqueira te leva pronto fica show é isso aí é, pode falar Danilo te cortei, desculpa. Não, mas se as pessoas quiserem colocar aí o palpite delas, pode, a gente tá, a gente muda na hora, não tem essa. Eu nem... não coloquei nem ainda o nome lá direito, é, tá ótimo, mas a gente muda, não tem problema. E nada, a gente, é só pra falar, só pra falar como, como, né, aquela ciclonezinho do do universo, as coisas fluindo, tá? Te agradeço, a Mas gente, a gente aguarda, aqui, tá, tá bom? bom só, é tá muito bom. mais interessante, aí porque aí. já é uma viagem. É. Hã? Fica aí pra gente falar do projeto, Danilo. E é aí, Danilo, a gente convida para você ficar junto, né, com a gente até o final do programa, a gente encerrar junto, se você puder, tá? Fique à vontade. E agora, o Lira, a gente vai, vai chamar o Lira a gente abordar agora. Né, o momento, assim, bem... Vamos presente. falar projetos. Os projetos da Lei Adblanque. Preciso 3, Granja. Muito bem, vamos falar aqui sobre os projetos, né? O Edital, o Grangiense, né? Pela Lei de Auxílio Auxiliação para os Ciafra. Mas antes, aqui, o alô para a Chaquinha Pultra. Ô, Tcham! Toda a família Dutra, conectada é com o nosso cataboqueira. Bom dia, Chaguinha! Alô, alô. É, tá, tem uma participação também, Lidmara. Deixa eu colocar participação. A participação do. De, opa, deixa eu pegar um, Participação do Jackson. Excelente iniciativa. Apoio, apoiar os artistas em informações sobre os projetos culturais estamos nesse momento. Show de bola. Ô, oh, show, obrigado! E a ideia é exatamente essa. Está levando informação dentro desse mundo virtual, desse mundo offline, aí, sobre cultura para os nossos artistas e inteligências. Rodrigues, nós vamos agora, vou compartilhar a tela, e para a gente falar hoje, especificamente, sobre a questão... Opa, deixa eu só compartilhar aqui dentro desse vídeo é, Bem, aconteceu aqui os projetos, já foram enviados editais, mas queremos chamar a atenção dos artistas, dos gregenses e todo mundo. Sobre os prazos, sobre as etapas que agora... Irão continuar. Bem, até o dia 27, olha aí, até o dia 27 de 11, do dia 12 ao dia 27, acontecerão as inscrições dos projetos junto à Secretaria de Cultura do município, né? A nossa querida grande. Agora, até o dia 2 de 12, atenção, né? 12, olha aí, a próxima etapa é... Sai, é... sairá, ou melhor, no dia 2, né? sairá a questão do resultado preliminar. Preliminar das infissões. Ou seja, você, artista, montou seu projeto e o resultado sairá no dia 2 de 12. Esse é o resultado preliminar. Quando sair esse resultado para haverá um prazo para recurso. Tipo assim, o seu projeto né? é, não, foi, não foi assim classificado. Então, você tem direito de entrar com um recurso. E o prazo do recurso é do dia 3 ao dia 5. Atenção, você tem que ficar de olho nesse, nessas datas, viu? nessas etapas. E a etapa 4. Será o resultado final. O resultado final acontecerá no dia 8 de 12. Então, veja que o prazo é bem rápido. A né? previsão é de um prazo bem rápido. Chama aqui a atenção para você para o projeto. Fique ligado nessas datas, porque essa responsabilidade acompanhando essas datas, é sua, é do artista, tem que fazer a parte dele também. Então, já conversamos sobre essa questão, daqui a pouco a gente vai falar sobre a responsabilidade do artista, né? Vamos ficar ligado aí. Outra questão, conversando com os artistas, daqui a pouco eu chamo o Leopoldo para a gente conversar aqui, trocar essa ideia, foi sobre a, a Algumas dúvidas. Quem poderia enviar projeto? Estou aqui na tela. E quem não poderia enviar projeto? Bem, quem não poderia enviar projeto? E aqui nós temos esse impedimento. E aqui onde eu vou falar um pouco, porque esse impedimento, esse Impedimento aqui, cai diretamente para mim. Por exemplo, o artista, o agente cultural, o trabalhador da cultura, trabalhador tem, é servidor público, municipal, ativo, no carro do meu, não posso enviar projeto. Beleza, eu não posso enviar projeto, eu não enviei projeto mesmo trabalhando eu, por exemplo, eu poderia ter enviado um projeto sobre o programa Voz da Bandeira, mas não Poderia se eu não fosse concursado no município. Mas eu sou concursado e não posso enviar. Entendeu? E mais um detalhe, para as pessoas ficarem confusas. A minha esposa também não pode enviar o projeto, ou seja, eu Servidor, mas a minha esposa não podemos enviar projeto. E outro detalhe: meu parente, meu parente, até segundo grau, também não poderia enviar projeto. No tá. caso, eu, um é, irmão, meu pai né, não enviaram projetos para esse edital, específico, porque não é permitido aqui. E aqui eu vou chamar a atenção, por que, professor, que você está falando isso, já na tá passando as questões e tudo mais? Por quê? E aí né, a gente vai chamar o meu Kleber, o Kleber chega junto aí só para a dúvidas. tirar porque algumas pessoas... É, não atentaram a leitura desse edital e começaram a dizer ah o que é que esse edital pode as historinhas é bar. tem sua responsabilidade, tem sua colaboração na economia de um município, de um país. Então, ao mesmo tempo existe a lei, que os governos, né? ou melhor, eu estou falando de governo federal, assim, federal, municipal, eles têm sua responsabilidade, nós também, me O artista precisa é, também ser o seu produtor, ele precisa também estar tá ligado no contexto que o mundo está passando. É um contexto novo é, um contexto onde a tecnologia está presente é, mas também é um contexto de organização, de conexão. É, os artistas precisam estar muito próximos, mas do que para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade de agente cultural dentro da sociedade, para a nacional e até fora do país. Então, deixa essa reflexão, esse chamamento para a artista Venha, artista brangense, venha, chegue, junto ao programa da capueira. Nós estamos aqui, é, ninguém sabe nada não. Mas nós estamos aqui para aprender, um com o outro. Então você pode procurar o meu clé, de demar. O meu cléber tem espaço para a música dele, então quem ligado com a música. Chega junto com o meu ideias, troca ideia sobre. Pega um PDF deixa, um lê um pedaço, outro um outro, tira a vida Um dá uma força ao projeto de um, o outro ajuda para o projeto de outro, Um tem um computador, outro já tem impressora e vai trabalhar junto, junto ali. Um já tem internet boa, o outro já tem internet de casa, vai somando, somando. E um pessoal ligado com teatro, com contação de história, procura a gente ela tem um espaço de viver também. É, a moçada, mais no projeto, assim, eu não sei fazer projeto, mas tem muita vontade de aprender. Mas a gente vai ajudar a poder fazer projeto junto, né? trocar ideias, né? se conectar com a moçada tá na região, por exemplo, já sei. E chamando, eu lá, começou pessoal que usou, o da cultura, o então, também o pessoal do sobral só esses de projetos, para tá? se é conectar, tá, participar mesmo, chegar tá junto. E aí eu chamo aqui o lugar para a gente encerrar essa parte aqui sobre os projetos que estão tá ligados, os projetos da cultura, tanto os projetos municipais, como os projetos estaduais, Olha aí, esses os projetos da cultura do Estado aí, também para a gente estar acompanhando. Então, meu Leoclau Ribeiro, chama de doutor. Prira, bom Bom dia a todos os, os ouvintes do Caboqueira. É muito importante essa, essa fala, né? a gente fica muito feliz com a gente ter chegado a essa fase né, do, dos projetos né, culturais que vêm é, movimentar mais ainda né, o, a nossa área cultural de grande. E eu acho que fica aqui uma, uma experiência minha que eu acho que todos os artistas né, deveriam ser... Seguir é, seria o seguinte, procurar ter, no mínimo, né, um portfólio, faça o seu portfólio, ter um endereço de e-mail, ter uma página no Instagram, uma página no Facebook, se organizar com ferramentas, porque hoje o mercado é outro, né? Então, você precisa ter esse, esse material, você precisa estar cadastrado no mapa da cultura. Quem não conhece o mapa da cultura, a gente falou sobre o mapa da cultura, né, que é o um espaço onde, onde você... É, quer conhecer algum artista, né? você vai lá, digita o nome dele, um bateu lá, abriu todas as, as coisas que o artista fez, né? É, quem é esse artista, onde ele mora, o que, é que ele faz, quais é os trabalhos dele realizados, então é muito importante, não só é, a participação nesses editais municipais, como também estaduais, então depende do mapa da cultura, se cadastra né? no mapa da cultura, tenha o seu portfólio, certo? O que é esse portfólio? Portfólio é você vai colocar ali suas fotos, registro de coisas que você já da fez, atividade. né? Das suas atividades, um pouquinho, né? É uma coisinha que você pode fazer simples, não precisa ser uma coisa muito. Você coloca na data, é, é, é, de... é. Complicado não muito, né? Mas passa um portfóliozinho, é um endereçozinho de e-mail, né? Então essas coisinhas simples é, que eu estou falando aqui, é, muitos artistas não sabem lidar com isso. Não, não tem um e-mail, não tem um portfólio Pole, não Organização tem, da rede social não tem uma rede social organizada né? é, é. Quando, quando a gente fala rede social organizada, o que, que a gente quer dizer? A gente quer dizer que muitas vezes a gente entra no perfil daquele artista, que é Facebook ou no Instagram, e está poluído né? com outras coisas, com memes, com outros vídeos que não fazem parte da sua identidade, né? Então, procurar colocar o seu perfil ou uma página, fazer uma página com o seu trabalho, onde as pessoas identifiquem qual é, qual é o seu produto, né? Qual é o seu serviço ou qual é o seu né? Fica mais fácil. É, se, se você desenvolve, por exemplo, artes plásticas, você tentar colocar ali é, assuntos, temas relacionados ao seu trabalho, né? colocar os, as suas telas, os seus desenhos em um prancheta, até né, o balões, o que que seja relacionado àquilo e excluir, né? Tem, uma, tem até uma, uma ferramentazinha que você tipo, bloqueia pessoas que te marcam para não ficar tipo poluição, né? No, no, no seu perfil. Então, uma das coisas que vai pontuar nesse edital é essa parte do portfólio, né? é, é a credibilidade. Ah, mas eu sou conhecido do município, eu, eu faço muito... Sim, mas se você não tem prova, não tem foto, não tem vídeo, não tem uma página no YouTube com vídeo, né? Esteja alimentando essa essa página, né? É, na pandemia, eu tiro muito a experiência da pandemia, da pandemia, né? A gente vê que os artistas que se destacaram são aqueles que tinham essa organização. Ah, mas eu preciso de uma assessoria, eu preciso tirar uma foto caprichada, ah, eu preciso... No estúdio. No estúdio, eu preciso gravar um áudio num estúdio incrível. Dá para você fazer com o que você tem, organizar, organizar direitinho, fazer um videozinho no celular. Hoje as câmeras de celular, eu continuo repetindo isso aqui, são muito boas, né? Você tem um celular, qualquer celular você grava, posiciona. Basta que você saiba posicionar legalzinho o celular, grava uma musiquinha, posta. Ah, eu sou pintor, tira fotos do seu material, coloca. Ah, eu sou costureiro, tire foto do seu material, que você, que você faz, vai postando, vai colocando, vai organizando na sua rede. Porque é, a gente, todo mundo está conectado, né? A gente está tendo uma conexão. E muita coisa... E ó, prova, é uma né? prova, Muita coisa hoje você depende de, desse material seu nas redes sociais. Então, você, se, você escreve um edital, aí você coloca uma foto lá. Essa foto está no seu Facebook e a pessoa entra no seu Facebook e não encontra o que você disse, né? Aí entra no Facebook e está lá um bocado de informação, vídeo que não tem nada a ver com você. então é complicado. Eu acho que se você entrar no meu Facebook, né, você vai ver que não tem nada relacionado a não seja eu, ao que eu faço, né? Trabalho com a educação musical, gravação, é, com música. Então, se você entrar no meu canal do YouTube, é só isso que você vai encontrar. Se você entrar no meu Instagram, também, né, eu, eu, no meu Instagram eu não tem uma foto minha, é... é Praia. na praia ou deitar não é música é o que eu faço na música eu não, não posso postar nada que não seja né porque é o seu trabalho né é, é a pessoa às vezes quer ver o que ah o que é que fulano faz aí ele entra lá na página dele ah legal ele trabalha com isso pronto já identifiquei o que é que ele faz já sei né então assim que fica essa dica aí né mesmo você não esteja não tinha não tenha dado certo o seu edital você não consiga passar e tal mas se organize, porque tem outras oportunidades que virão, né, se um determinado edital ganhar, ele vai ter que contratar serviço aqui no município, e aí eu vou contratar uma pessoa porque eu conheço ela? Não, eu tenho que ver esse material, até porque eu vou precisar desse material para fazer a prestação de conta, né, que vem que você tem que prestar uma conta. Então, eu, contrato, eu contratei fulano, aí eu boto lá, anexado o portfólio dele, aí já, serve, já é uma prova, né? ah Beleza, essa pessoa trabalha com isso mesmo. Porque eu botar só o nome dele lá, e será que essa pessoa faz mesmo essa atividade? Será que ele trabalha com isso mesmo? Eu conheço ele, é acolado, fazendo outra coisa. Então, é importante você se organizar. Então, artistas, né? Você, você que conhece algum amigo seu que toca o violão, canta super bem, ou que costura, ou que pinta, ou que faz pote de cerâmica, ou que faz chapéu, dá um toquezinho para ele ele, ah, mas quem faz é minha mãe, minha mãe, ajuda ela, mãe, vem cá, deixa eu fazer aqui um Facebook para você, deixa eu botar aqui as suas fotos e tal, né, bem onde um agente cultural, o agente cultural, já, é, às vezes faz isso, né, ele, ele é aquele, já está dizendo agente, que vai agir, né, que vai dar uma organizada, porque muitas vezes até o artista não tem tempo, realmente isso... É, e, e o jovem, né, dando um, um, um puxar, ajudar os mestre, né, porque... Estou dando um puxão de orelha aqui no artista, mas às vezes o artista não tem tempo para parar e, e dar aquela estudada, né, no, em fazer e isso. mídia social. Mas se você é um jovem que tem esse, essa noção, né, você faz isso, dá uma força para o artista que você conhece, né. E é, e isso. é isso, Lila. Faltando sete minutinhos para a gente encerrar o nosso programa, Lila. Isso, e a minha dá minutos, mais mas dá tempo para mandar um aluno para ela. Olha aí, Sandra Luísa Frota, bom dia! É a tia Sandra, não é isso, Lidma? E a tia Sandra, mas não café. Ela a... é contadora de história, contadora. Sim, sim, e olha, eu estou acompanhando o trabalho dela pela, pela página, pelo Facebook dela, achei bem bacana já dia ela estava contando história ela, com as crianças. Achei bem bacana. Parabéns pelo seu trabalho, é, agora, Tia Sandra. Agora ela está estimando o festa aniversário também. Olha. E a gente chega ao final do nosso programa, já são exatamente 10 horas e 54 minutos para fazer esse fechamento. Nós vamos chamar aqui o Danilo Dark para a gente mandar um alô para os nossos bairros, né? tem aqui, ó. Não esqueci dos bairros da nossa cidade. Ah, não. É, já agradecendo aqui a sua audiência ao programa Voz da Macaboqueiro, o maior programa cultural da região, feito agora pela internet. E se Deus quiser, e a pandemia deixar, no próximo ano a gente volta para a FM Verdade. Um abraço para todos que fazem a FM Verdade. E você também pode procurar aí a página, o Facebook da FM Verdade, seguir e curtir lá. É, obrigado, dona Sandra Tia Sandra, né? Oxe, minha mulher de dono, meu Deus É tia Sandra, é, conheci com a tia Sandra Vocês são maravilhosos Obrigado, obrigadão aí pelo carinho Então vamos lá, mandar alô Para os nossos bairros, né? Deixa eu ver se eu ajeito essa tela aqui Se dá para ficar tudo naqui. Opa, me ficou meio cortada, a Lidmar cortou Deixa eu tirar aqui Então vamos lá Não, pode, eu vou... pode, colocar, pode colocar Coloca pode. lá, pode. coloca lá é só se juntar. É, assim, Pronto, ó, olha, ficou legal. Ó, ó. <risos> então vamos lá. Vamos começar aqui pelo bairro do Prado. Quem é que é alô? Obrigadão, Prado. Prado. Obrigado. Quem mandou estar tá? alô? Continua aí, Lidmar. Diga um bairro aí. Para o bairro que eu aqui, alto do, dos pescadores, boca do Pacre, alto da vaginha, alto do posto. Vou mandar um abraço para o Pedro Rio. Pelo agente cultural. Isso. Danilo, um bairro, manda para os seus bairros. Eita, eu mando para a estação também para o São Raimundo. Que a audiência lá é estourando, é mais alto que a atmosfera lá, viu? Muita gente fala, ah, eu te vi, aí, ó, ah, legal, é legal o programa. Só que ainda tem muita gente que não conhece o voz da Macaboqueira e a gente precisa dar um chute nessas portas, reganhar geral que esse povo precisa conhecer esse programa, gente. Tem que Verdade. botar nos outdoors aí, é? nas esquinas, fazer um pouco de só tá uns santinhos é aí. Velho. Não perdo, o maior, o maior problema é. de comunicação social aqui é fazer uma voz da Maca Hoje hoje o grande aí, tem voz bem. É Lidmar, olha aí quem chegou. Tia Kézia Tabosa, olha aí, bom dia, bom dia para você, professora. Em seu nome, mando um abração e um alô aos professores e professoras da nossa região, né? Não só da granja, mas da nossa região aqui. Toda. Obrigado, professor, pela sua presença. Show de bola, gostei, viu? É... Olha, opa, calma aí, calma aí. Gente, esse, o programa é feito assim, ó, a Tia Késia já chegou participando, ó, o edital do inciso 3 da lei Aldeblanc, prorrogado Eita. até 1 de 12, olha aí que notícia, de primeira, de primeira, olha aí, obrigado professora Kézia, eu sei também que a professora Kézia, eu... vamos ter que chamar aqui a professora Kézia? Um programa Sim, só com Uma correta. pequena Também, olha Sim. aí, ela é da raiz cultural granjense. do City Campo. Nesse, professora Quezer, tem um vídeo, acho que tem um vídeo, uma foto dela cantando. Professora Quezer, é do movimento, é nossa, é nossa. Professora, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pela sua informação. E aí, você, artista granjense, corre, você que não enviou seu projeto, procura a equipe da Secretaria de Cultura, para pegar as informações agora fresquinha mesmo, claro, amanhã, né? E lá a equipe está para atender da melhor forma possível a você, trabalhador e trabalhadora da cultura. Procura aí falar com a tia Kézer, com o Everton, deixa eu ver a Paula, né? A tia Paula, eu acho que o chefe André, o pessoal que eu tenho mais contato lá, procura lá. Obrigado, viu? E... Opa, Tia Queza, obrigado pela sua participação aqui. Até terça-feira, convide o pessoal para fazer projeto. Obrigado, Tia Queza, exatamente isso que a gente estava conversando aqui. Viu? Nós estamos chamando é, os pessoal, os agentes culturais, para se unir, para um ajudar o outro, fazer os seus projetos, participar desse, desse edital, porque é importante fortalecer esse debate cultural no município, procurar a Secretaria de Cultura. Olha aí, viu? Obrigado, Tia pela sua participação, sua informação. Show de bola. Danilo, chegando aqui, é, bom é dia. Ótimo, oh, sim. Diretamente de Fortaleza, Alteurides, bom dia, Granja, bom dia. Chegando aqui o Danilo. Ah, deixa eu só colocar um negócio aqui, tem uma pessoa que está na Parnaíba, Estou assistindo vocês direto da Parnaíba, a Meta Lima, na Parnaíba, olha aí, o nosso Ei, programa chega Ah, eu não posso esquecer é, de mandar um alô para os estudantes grangenses que moram na Parnaíba, não vou citar nomes porque a lista é grande, mas parabéns também para os estudantes grangenses que estão trabalhando na Parnaíba, tem um e tô ficando meio velho já. Eu tenho ex-alunos que são estudantes na Parnaíba. E já estão trabalhando lá na Parnaíba, né? Já estão até morando, até preparando os pais para levar para morar lá na Parnaíba. Então, parabéns ao estudante de Grangência na Parnaíba, Sobral, enfim. Obrigado. Chegando ao final do nosso programa. Danilo e... Suas considerações finais. Aqui já vão dar três horas da tarde, viu? <risos> e nada, Aô. gente, muito obrigado pelo espaço. No próximo domingo vocês não podem perder essa, perder essa nossa aventura. Então eu convido você desde já, no próximo domingo, a partir das 10 horas, não é isso? Então não perda, não perda com o Muito obrigado pelo espaço. Tchau, Lira. Muito obrigado, Neocléber, Maia, todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado ao povo que está entrando agora. Então no próximo domingo já dá uma antecipada aí. Não perde, que 10 horas da manhã começa esse, e o único, e o melhor, e o atmosférico Vozes da Macaboqueira. E você é o meu convidado a embarcar comigo nessa nova aventura, nesse novo quadro. Então não perde. Eita, Dadir! Lê né? Mas é isso. E é isso, eu queria só também fazer as minhas construções, as minhas considerações, até quem você vá no canal, Espaço Viver. Essa semana, duas historinhas, né? Falando aí da, da, dessa questão das diferenças, né? Onde ressalta a consciência, as diferenças. É, na quinta-feira, eu posto, tá, Menino de Todas as Cores e ontem, sábado, Menina Bonita do Lácio. Então, lá no canal do Espaço do Viver, tem muitas histórias, tem brincadeira, tem muito em teatro, teatro online, teatro com Deus, né Ontem também aconteceu uh, o teatro, online, né? É, virtual, né? Nosso encontro virtual, leituras de carta anise, a a Espinosa com os adultos, né? Adultos de todos os lugares é, e foi bem legal. E ainda dá tempo. De você participar. Se Você tem interesse em participar do teatro, né? É, leituras a cartas de sim, sim. Nise a Espinosa. Entre em contato comigo, tá certo? E é isso. Queremos agradecer a todos. você quer falar, não Cláudia? Só lembrando. Escola dos Primeiros Acordes, estamos com vagas, discurso de violão, entre em contato aí para fazer sua aula. É isso aí. E, e desejar né, a todos um ótimo final de semana, um domingão, e, ó, o restante do domingão maravilhoso, que a próxima, amanhã, é eclipse lunar, né? Então, que, que as, as energias da lua, né? Favoreça aí os, os nossos próximos dias, né? O Juan irá né? E esperamos todos no próximo domingo a partir das 10 da manhã aqui no Facebook do Lira Dutra e também você pode conferir depois é, o que a gente o que aconteceu lá no canal TV Macaboqueira. Beijo para todo mundo, Tia Sandra, todo mundo que até agora, a Alta, Eurides, beijo para todo mundo. Esse foi o programa. Vozes da Macacoqueira. Da... Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.